Bom, estamos entrando no nosso último painel, né? Que pena que passou tão rápido, tem tantos assuntos incríveis pra gente seguir conversando. Então eu vou chamar para conversar comigo a Gislane e a gente vai conversar sobre um assunto que permeia muito a vida das mulheres, que é o tal do equilíbrio, né? Será que dá para fazer um equilíbrio legal entre a vida pessoal e a vida profissional sem carregar aquela bolsinha da culpa? Vou chamar a Gislane para conversar comigo então, para conversar conosco sobre esse assunto. Gi, tá por aí? Boa noite, tudo bem? Vamos Olá, bem-vinda! Oh, obrigada! Obrigada! Primeiro eu queria agradecer profundamente, né? não só a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, mas a oportunidade de ter passado esse tempo né? junto com esse grupo que foi de fato muito especial. Né? A gente pôde, foi uma caminhada muito gostosa que a gente espera que continue. E para a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu gostaria de começar de lembrar aquela música que eu já comentei no grupo, né? Viver é afinar um instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro, porque tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, eu acho que o equilíbrio vai muito nesse, essa, essa percepção de que a construção do nosso equilíbrio ela acontece cotidianamente, né? a gente não fica equilibrado de hoje para amanhã. A gente vai construindo esse processo de equilíbrio, é, através do autoconhecimento, né? é uma questão de, é de fora para dentro, de dentro para fora. Né? O tempo todo a gente vai percebendo, compreendendo quem que a gente é, os limites que a gente tem, né? entendendo que é, nós somos mulheres, sim, nós somos é, podemos optar por ser mães e somos profissionais também. E a gente tem o direito de poder, querer abraçar esses papéis e de fazê-los bem. E acho que uma coisa para a gente conseguir viver bem esse equilíbrio, né, estar tá bem nesse processo, é compreender que a gente não vai dar conta de fazer tudo. E que existem pessoas próximas a nós, né, o nosso companheiro, o nosso marido, é o ciclo de apoio que a gente vai criando que essas pessoas podem compartilhar conosco. Às vezes quando a gente fala assim, é, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente foi criada, as meninas falaram aí nos outros painéis, né, as questões culturais. Pessoas perguntam para a gente assim, quem você é? Você vai se apresentar? Você começa se apresentando pela sua profissão? E às vezes a gente se esquece que a gente é muito mais do que só a nossa profissão, né? Nós somos as histórias que nós vivemos, as pessoas com quem nós convivemos, os amores que nós vivemos as famílias que nós constituímos, e entender que tudo isso faz de nós uma pessoa mais inteira, mais integrada, é a construção desse equilíbrio. Né? Eu vou percebendo, olha, eu, ne, existe um momento, as meninas falaram aí do processo, né? Existe um momento na minha vida que eu quero ser mãe, ótimo, talvez eu vá focar nesse momento na minha vida, mais na maternidade do que na questão profissional, ou não, de repente eu vou conseguir estabelecer é uma rede de apoio que vai me permitir, às vezes, até crescer né? é, nesse processo, durante mesmo o processo de maternidade. Então, esse equilíbrio né? a gente vai construindo pouco a pouco. e Eu acho que uma coisa muito importante é que nós temos o poder né? de transformação, que não é só através da nossa fala, através das nossas ações, mas nós temos o poder de transformação no colo, né? porque a gente carrega, né? nós formamos os homens que vão compartilhar conosco. Então, quando nós estamos em casa, por exemplo, eu tenho quatro filhos, todos adultos, na nossa casa, a gente sempre compartilhou os trabalhos domésticos. Né? A gente tem quem nos ajude, mas existia um momento em que cada um ia fazer uma coisa. E eu tenho uma filha, ela não fazia diferente dos meninos. Cada um ah, um dia você vai fazer isso, no outro você vai fazer aquilo outro. Então, eu acho que quando a gente vai... É, hoje eles são os meus filhos homens, né? dois deles já são pais, e eu os vejo né, compartilhando com as suas esposas é, o cuidado, organização de, de... Hoje, durante o dia, por exemplo, meu neto ficou em casa porque a esposa está trabalhando e nesse dia meu filho que cuida do, do bebezinho dos dois nesse tempo de pandemia. Então, acho assim, a gente vai é, construindo esse equilíbrio e vai ensinando, vai transformando as próximas gerações na medida que a gente também educa os homens das próximas gerações. Né? Quem tem filhos os homens está fazendo com que eles pensem diferente. Né? A gente vai fazendo com que eles percebam e conquistando. É um jeito feminino é, de conquista, né? que, que talvez não tenha aquelas mesmas características que a gente falou do mundo masculino, de tudo que a gente foi é, vivenciando ao longo da nossa história, mas nós temos um jeito diferente de fazer com que as coisas aconteçam é, de uma forma, é, eu diria, um jeito feminino de fazer, né? Como a Lígia falou tantas vezes conosco durante o curso, né? Nós temos uma forma diferente de fazer as coisas. E nós precisamos entender e aceitar essa forma diferente. Nós não precisamos imitar o jeito masculino de fazer as coisas mas entender que esse jeito é muito bacana que é muito legal e esse equilíbrio a gente vai é, conquistando né na medida que a gente vai conhecendo, conhecendo os nossos limites o nosso temperamento que tipo de temperamento é o meu onde que ele me joga é, onde que ele me joga no mato né que às vezes eu tenho um temperamento explosivo e na minha vida profissional na minha vida pessoal esse temperamento está me boicotando então eu vou trabalhar esse, esse temperamento através de terapia, através de meditação, através de oração, através de estudo, né? é, é compartilhando, conversando com as outras pessoas. Né? Isso que nós vivenciamos nesse, nesse treinamento aqui foi fantástico, né? Porque quando a gente conhece tantas pessoas diferentes, com, com vidas tão diferentes, a gente vai percebendo, nós somos diferentes, é que a gente está falando de diversidade e inclusão, nós somos diferentes, mas essa diferença nos fortalece, porque eu aprendi muito, né? Eu, eu considero que eu caminhei no meu processo de busca de equilíbrio quando eu fui conhecendo um pouquinho da vida de cada uma, conhecendo um pouquinho da história de cada uma e enriquecendo a minha própria vida com tudo isso, né? Então, acho que o equilíbrio é isso. Essa construção do equilíbrio é você conhecer si mesmo, se abrir para novas conexões, se abrir para o outro, compreender o que, que o outro pode trazer para você. Quando a gente fala de networking, não é só o um network, mas é, é, é compartilhar a vida. Né? Nós vamos, umas, fomos umas com as outras e vamos nos vários círculos que a gente desenvolve, a gente vai colaborando, nós somos seres sociais. Né? E ao invés de competir, eu acho que essa pandemia, principalmente, nos ensinou muito isso, né? Que a gente precisa muito mais, é compartilhar. Né? Nós estamos compartilhando esse momento com os outros. É, na, as mulheres, principalmente, as, as diferenças de atribuições ficaram muito claras nessa pandemia, porque todo aquele ciclo de apoio que existia né, foi desarticulado, né? as mulheres para trabalhar, deixavam seus filhos na creche, na escola, com alguém, e de repente tudo isso não estava mais disponível, estava fragilizado. Então o que a gente foi obrigado a perceber? Olha, nós precisamos inventar uma outra forma, e para eu continuar mantendo meu trabalho, nós vamos precisar de distribuir essas tarefas de uma forma talvez mais igualitária. Eu acredito que tenha, nesse momento, famílias que pela primeira vez tiveram a oportunidade de estarem com seus filhos, de ouvirem os seus filhos, de ouvir o seu companheiro, de discutir com ele como que as coisas iam ser redistribuídas, porque não tinha rede. Então, acho que o equilíbrio é essa, essa construção cotidiana, que a gente vai, ora é, vai para um lado, ora vai para o outro, sede, vai seguindo ali a sabedoria do Rio, né? que não fica batendo de frente, que desvia quando é necessário, que contorna, que refaz o caminho. E eu acho que é isso, o equilíbrio é isso, né? Essa, esse processo, essa construção que a gente vai vivenciando. E para mim, né, acredito que para nós, foi esse, esse período, né? Foi muito gostoso. Foi um processo assim, de, de me conhecer um pouco melhor, de me entender um pouco melhor de me ver na história de cada um e de poder continuar. né? Acho que esse é o equilíbrio que a gente busca, né? de estar -se inteira. É, a Lígia disse em um, um texto né, dela que a, o equilíbrio a gente treina, a gente aprende, a gente constrói. E a gente constrói como? Uns com os outros, umas com as outras. né? Na medida que a gente vai dizendo, olha, eu preciso gerenciar melhor o meu tempo... Eu preciso me organizar melhor, eu preciso me planejar melhor. Esse, esse equilíbrio vai acontecendo, né? Eu paro e penso: quais, o que, que rouba o meu tempo no meu cotidiano? O que, que rouba a minha paz? Né? Como que eu posso ter cabeça e pés no mesmo lugar? Né? Como a Lígia tanto, tantas vezes diz para nós, que a gente, eu, né, pessoalmente, isso é uma coisa difícil para mim, ter cabeça e pé no mesmo lugar. Inúmeras vezes meus pés estão em um lugar e a cabeça está em outro, né? Mas o equilíbrio, a construção do equilíbrio é isso, olha, é uma coisa que eu preciso melhorar, preciso focar mais. Como que eu posso fazer isso? Né? E acho que isso é muito gostoso da gente ver. E para mim foi muito bom perceber essa viver essa experiência, né? essa, essa viagem que a gente viveu junto nesse tempo, né? para a gente ir caminhando por tantos caminhos. E eu acredito que a própria, o próprio treinamento foi uma, uma melhoria nesse processo de equilíbrio, né? De entender que eu sou um ser complexo, que sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou dona de casa, é, que eu sou filha, que eu sou mulher e que eu posso ser tudo isso muito bem. Né? É uma delícia te escutar, Gislaine. <risos> é porque eu acho que a tua fala Ela traz um pouco De cada uma aqui das, Do que foi, a gente conversou né, Das nossas experiências Traz uma tranquilidade né, E uma serenidade Que eu acho que é super importante Nesse momento é, Foi muito bom te ouvir Muito Ai, bom, bom mesmo Foi muito bom caminhar Juntas esse tempo e a gente espera que esse tempo se prolongue, né? <risos> Quero te agradecer muito pelas tuas palavras e, e por conduzir também esse assunto, né? Que, que por vezes nos parece tão complicado, né? E tu trouxe de uma forma tão leve, desmistificando né, a ideia de conseguir viver, não no perfeito, mas dentro do possível. Uhum. Eu que agradeço, foi muito bom ouvir todo mundo, é uma delícia estar com vocês e ter essa oportunidade de compartilhar, né? Foi é... A gente fica com uma dozinha assim no coração, né? Assim de, como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que vai ser? Como serão as nossas terças-feiras, né? <risos>